A composição de uma substância em termos de símbolos químicos. Subscritos, também chamados de índices, indicam a quantidade de átomos de cada elemento presente em uma determinada substância. Por exemplo, a água é representada pela fórmula H2O. Quer dizer que nós temos dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. O álcool tem a fórmula molecular C2H6O. Quer dizer que nós temos dois átomos de carbono para seis átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio em uma molécula. A fórmula mínima ou fórmula empírica é a menor relação entre a quantidade de cada elemento presente em uma determinada substância. Por exemplo, o benzeno possui como fórmula molecular C6H6. E podemos dizer que a sua fórmula mínima é CH, lembrando que quando o índice é 1, ele não é apresentado. O ácido acético tem como fórmula molecular C2H4O2 e como fórmula mínima CH2O. Para termos a fórmula molecular a partir da fórmula mínima, precisamos multiplicar a fórmula mínima por um número inteiro, que número esse será preciso determinar através de experiências complementares. Sempre usamos um número muito grande de átomos ou moléculas em um laboratório. Por isso, é muito difícil contá-los em unidades, dezenas, dúzias, até mesmo centenas ou milhares. Para isso, a medida mais comum para os químicos é o mol. Um mol se define como a quantidade de matéria que contém tantas partículas quantos forem os átomos presentes em exatamente 12 gramas do isótopo 12 do carbono. Para a fim da maioria dos cálculos que faremos, um mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. A massa molar é definida como a massa de um mol de átomos. E ela é calculada através da seguinte expressão. Sabe-se que tem-se uma determinada massa de amostra e quer saber a que número de mols essa massa corresponde. Sabe-se que um mol corresponde à massa molar. Então, ao resolvermos a regra de 3, temos que a massa de amostra é igual ao número de mols que temos de átomos nessa amostra vezes a massa molar. Ou que o número de mols nessa amostra é igual à massa da amostra dividida pela massa molar. Na literatura antiga, a massa molar era chamada de peso atômico. Alguns elementos apresentam isótopos. Por exemplo, o cloro apresenta o isótopo 35 e o isótopo 37, com abundâncias, respectivamente, de 75,77 e 24,23%. Assim, em uma amostra não enriquecida, a massa molar média do cloro é a média ponderal destas massas. É 35 vezes a sua abundância, 75,77%, mais 37 vezes 24,23%. Isso resulta na massa molar média do elemento cloro, 35,5 gramas. Este valor é o que encontramos apresentado em uma tabela periódica. Para uma substância composta, podemos falar em massa molecular, que é a soma das massas molares. O ácido clorídrico, HCl, é constituído de um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Ou, um mol de moléculas de ácido clorídrico contém um mol, de átomos de hidrogênio e um mol de átomos de cloro. Cada um deles tem como massa, respectivamente, 1 um grama e 35,5 gramas. Assim, a massa molecular do ácido clorídrico é 36,5 gramas. Se podemos falar em massa molecular, quer dizer que para o ácido clorídrico ela é 36,5 gramas. Ou podemos falar em massa do ácido clorídrico, é 36,5 gramas por mol. No caso da água, um mol de água contém dois mols de átomos de hidrogênio, um mol de átomos de oxigênio. Assim, podemos calcular a massa molecular por duas vezes a massa do hidrogênio, um, mais uma vez a massa do oxigênio 16 e temos que a massa molecular da água é 18 gramas, massa molecular na literatura antiga era chamada de peso molecular.